Senhor, a tua palavra neste momento penetra profundamente no meu coração e no seu coração. Ah, semikampa lamahori mi canta lamanai. He malamadori bi asivi kalabantu ribiala sorian deli halamantu e cante lenai. O espírito de Deus fala: Eis que sou contigo,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 Vá nos comentários e dê o seu testemunho e responda a pergunta. Você quer que eu seja pastor na sua vida ou você quer que eu seja um profeta na sua vida? Estarei profetizando e abençoando você.